Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações, as notícias da nossa cidade, da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Hoje é dia 8 de abril de 2022. Você participa pelo nosso WhatsApp, indicando aí as reportagens. Fique à vontade. 997 82 26, 997 82 se inscreva aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, vai compartilhando aí o nosso jornal de hoje, a edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, tá? Vamos lá, falando de denúncia aqui do nosso programa... É... O cemitério dos Lírios, é isso, né? A parte que compreende a Prefeitura, o município de Santa Bárbara do Oeste, é alvo de reclamações. Várias pessoas que têm lá os seus jazidos, que têm as suas sepulturas, estão reclamando das condições públicas lá do cemitério dos Lírios. O descaso, né? O descaso é, das, com as sepulturas provisórias cedidas ...pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, as pessoas que não têm recursos né, financeiros... ...está sendo denunciado por famílias e visitantes lá no cemitério Parque dos Lírios... ...que é particular, né, e que fica localizado lá no Fresarim, aqui em Santa Bárbara. A situação é tão crítica que dá para vocês verem. Né? É, é, mato, além do mato, a terra está cedendo com as últimas chuvas... E as covas estão afundando. Veja aí, ó. Há mau cheiro e moscas no local. Então veja aí a situação do Cemitério dos Lírios. Prefeitura é, é aquela coisa, né? Faz uma não faz manutenção, né? Então, olha, toda essa área que você está vendo nas imagens é área cedida para as pessoas que não têm condições, né, que que tem lá o né, não tem condições de sepultar né, um familiar. Então, essas áreas são cedidas aí para a população, que é o famoso, como se fala, é o, é o, é o sepultamento, o velório né, social, enterro social, não é isso? Então, olha aí, mas está desse jeito. Ô, Prefeitura, não faz isso não. Né? Dá uma assistência aí para esse local. Vamos ter, né, vamos ter bom senso né, e vamos respeitar aí né, quem está ali. E seus parentes também. Vamos para Nova Odessa? O prefeito Leitinho da cidade de Nova Odessa, veja aí. É, ele negou que houve distribuição de bíblias num evento que teve lá na cidade de Nova Odessa. Ah, isso foi denunciado, inclusive. Foi levado ao Ministério Público, mas ele disse que não houve né, distribuição de, de bíblia. Somente um cafezinho. É, um, apenas um cafezinho, ele disse, né? Olha aí, ele negou que houve distribuição de bíblias durante o gabinete itinerante realizado em agosto de 2021 na cidade. O município sediou o evento que recebeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dois pastores envolvidos em suspeitas de cobrança de propina para a liberação de recursos do MEC, Ministério da Educação. Então, está aí, ele negando né, que teria distribuído é, bíblia nesse evento neste é, comitê aí nesse gabinete itinerante que seja né, o nome denominado aí que teve na cidade de Nova Odessa. Olha hoje vamos falar de ação social, né? Hoje está acontecendo aqui em Santa Bárbara do Oeste né, o bazar solidário da comunidade Sara Nossa Terra. O bazar já teve início às 8 horas da manhã, vai até às 4 horas da tarde e amanhã, sábado, das 8 até a 1 hora da tarde. São peças aí a partir de R$ 2,00, tem blusas, tem camisetas, roupas feminina, masculina. já está se esgotando, masculino, o homem ele segura mais, né? Difícil encontrar roupa masculina, né? Mas tem algumas peças lá ainda... Como blusas, camisetas, calças, peças infantis, tem também sapatos, viu? Então o bazar é da Sara Nossa Terra, ali na rua Floriano Peixoto, quase esquina ali com a, a, a Corifeu de Azevedo Marques. E o pessoal tá lá já, ó. Aproveitando, peças baratas, né? De qualidade pra você. Rua Floriano Peixoto, número 15. Bazar Solidário, traga a família e venha participar desse bazar que tem com o intuito é, Todo o recurso arrecadado será destinado para é, ajudar as pessoas, as famílias que a comunidade Sara Nossa Terra atende Tá bom? Parabéns aí para todos os organizadores A minha amiga Kátia, né Kátia? A Kátia Regina, um abraço para você, viu Kátia? E a Joana Escarpelim, um abraço, tudo de bom para toda a comunidade. Sara, nossa terra. E uma última notícia, amanhã então tem um evento da saúde, é o Pedala SBO. né? Amanhã vai ter o um evento ali na, no, na, no, no Molon. Né? Oi, Lárcio. Amanhã não vou pedalar coisa nenhuma, que eu tô com dor no joelho. Deixar isso aí para o pro Eduardo e para o Laércio. Vou lá fazer a reportagem, a matéria. <risos> não é amanhã não, não é amanhã. Não é amanhã que eu vou pedalar. Eu combinei com o Eduardo que eu vou no segundo, segundo, é, é a segunda sexta-feira de maio. Que é o dia mundial sem carro. Então é o dia de bike ao trabalho. Mas amanhã você vai pedalar. Porque amanhã... É, brincadeira à parte, amanhã nós estaremos ali no Molon, perto ali do Burger King, tem o Colégio Objetivo, será realizado um pedal da saúde, tá bom? Então vamos que vamos! Obrigado pelo carinho, bom fim de semana e até segunda-feira, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Tchau!